É muito importante eu colocar isso para vocês. Para produtos acima de R$ 79 reais, é obrigatório oferecer o frete grátis. Mas você vai falar assim, é, Felipe, mas poxa, é obrigatório, mas quem, quem vai pagar essa questão do, do frete? Bom, essa questão do frete, quem paga é, em partes o Mercado Livre, em partes a gente. Mas isso vai depender da reputação de vocês. Então, aqui a gente mostra as porcentagens de desconto por reputação. Então, aqui colocando lojas oficiais, mercado líderes e com reputação verde, tem 50% de desconto no frete. É, lembrando que vocês, aqui embaixo também tem a tabela é, para vocês consultarem o frete de cada categoria de vocês. O Mercado Livre é, faz uma, uma média por categoria, e aí cada categoria tem a sua precificação. É, é, para você ofertar o frete grátis, lembrando que acima de 79, ele é obrigatório. Bom, seguindo aqui, já se você, se você tem uma reputação amarela e sem, e sem reputação, é 40% de desconto, já se você tem uma reputação laranja ou vermelha, você não tem desconto nenhum, tá? e nas categorias especiais, que vocês podem consultar ali no, no link que os meninos vão, vão, vão passar para vocês ali, no verde, 25% e na amarela, 20% de desconto. Certo? Então, o Mercado Livre ele te obriga acima de 79%, só que vocês vão rachar o custo. Ou seja, temos que sempre trabalhar com essa precificação para que não tenham problemas. Por isso que é super importante, essas tabelas que a gente colocou aqui no final da página, tanto dessa daqui quanto lá na primeira página, é super importante vocês consultarem as categorias que vocês trabalham para que vocês não tenham nenhum problema na precificação.